Bom, tropa, eu primeiro não dormi nada essa noite por causa da febre, mas se o mal não descansa, como que a gente pode descansar? Eu estou aqui com uma matéria que, quando eu li, achei que era surreal, que isso não podia ser verdade. Apenas um dia depois do Dilmo dizer que quer foder o Sérgio Moro, ele simplesmente tem uma tentativa de assassinato. Eu tô aqui com a rede goblins de desinformação e não há uma única menção ao Dilma. Uma única, tá? De Ctrl V aqui para vocês, certo? Lula. Hã? Nada, zero de zero, não aparece na matéria inteira. Então, antes de lermos a matéria, a gente já pode saber o seguinte, que a mídia ela é assassina. Assim como o Lula é assassino assim como qualquer comunista, socialista, nazista ou qualquer forma de coletivista, são assassinos. Eles não querem nada além de nossa morte. Será que esse é o mesmo grupo que tentou tirar a vida de Bolsonaro? Vamos à matéria aqui. Polícia Federal prende nove pessoas em operação que investiga suspeitos de planejar morte de Mouro e outros agentes públicos. Quem é que tem intenção de matar o Moro? Quem que veio publicamente e falou que tinha essa intenção de matar o Moro? Cara, a gente sempre precisa criar esse paralelo aqui porque é surreal. Mas imaginem que ontem o Bolsonaro falasse: Olha, eu tô aqui para poder o Lula. E hoje tivesse uma tentativa de assassinato ao Lula isso estaria em todas as capas de jornais do mundo do mundo só que como é o Moro aí não tem problema ele tem que ser assassinado pela esquerda para mostrar que ninguém pode ir contra o movimento como que isso tá acontecendo Será que eu lá eu não dormi agora tô alucinando porque isso não parece nem ser real velho. não parece nem ser real poxa a Polícia Federal, e novamente, é o único órgão que a gente pode confiar hoje. Né? não confio nem na Polícia Militar, nem nos militares, nem em senador, nada. A única coisa que sobrou para nós é a Polícia Federal. Eu não sei há quanto tempo, porque agora eles acabaram de comprar briga contra o Lula. Como que eles ousam impedir um assassinato? Eduardo Campos, quantos do PT já não morreram? Quantas pessoas já não morreram? ministro caindo de helicóptero de avião jornalista caindo de helicóptero mas tudo isso é acidente a própria Globo diz que era acidente e quem somos nós para questionarmos existe um poder na minha opinião até acima do Lula no Brasil esses são os caras que ditam as regras para todo mundo Ditam as regras para Globo pra CNN para UOL para os jornalistas e esses caras querem eliminar seus inimigos Simples assim. Imagina que a gente acordasse hoje com o Moro morto. Como que seria essa história? E nada, Nenhuma única menção à ameaça de Lula ontem. Como se não existisse. Meu Deus do céu, velho. Pelo menos nove pessoas suspeitas de integrar uma facção criminosa que planejou a morte de agentes públicos e autoridades, entre elas o senador Sérgio Moro. A Operação Sequaz cumpre 24 mandados de busca e apreensão e 11 de prisão nos estados de São Paulo, Paraná, Rondônia, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul. Peraí, peraí, peraí. Que facção criminosa é essa que está em todos esses estados? E será que eles não podem sequer citar o nome? Será que é porque eles são coniventes com essa facção criminosa? Assim como lá no Rio Grande do Norte? Pelo amor de Deus, mano são um, dois, três, quatro, cinco, seis, são cinco estados do Distrito Federal, velho. Pelo amor de Deus. De acordo com a apuração do G1 Campinas e da EPTV, afiliada da TV Globo, a maior parte dos alvos está na região de Campinas, aqui do meu lado, velho. Aqui do meu lado. Se esses caras quiserem terminar com a minha vida, eu não tenho chance nenhuma. O que eu posso fazer contra nove caras invadindo a minha casa? Eu não tenho a Polícia Federal das minhas costas. Eu não tenho, não sou senador para ter algum apoio. Isso aqui é surreal. Dos nove presos, seis foram detidos na região de Campinas após a execução de mandados de prisão. Além de um homem preso em flagrante com um documento falso. Outras duas pessoas foram presas em Guarujá e São Paulo. Veja o balanço dos mandados de prisão em busca e apressão. Ah, isso não é nada relevante. Olha a grana. Hã? Quem que pagou isso daqui? Olha o cofre cofre durante PF encontrou o cofre então, tem um bloco de notas de 50 outro bloco de notas de 50 um bloco enorme de notas de 50 e uma de 10 celular né que o dados Será que vão descobrir alguma coisa nisso será que a Polícia Federal vai revelar quem é o mandante os seis presos da região quatro homens e duas mulheres foram levados para a delegacia da Polícia Federal em Campinas segundo os investigadores até por volta de 940 Estavam confirmados mandados contra os seguintes suspeitos. Outros nomes não foram né, divulgados. Foda-se o nome deles, na minha opinião. Né, bandido e assassino não tem que ter um nome divulgado. Mas para a mídia, foda eles são heróis. Né, vai ter esquerdista ali falando, oh, esses são nossos heróis, esses defendem o partido. Comunista é assassino, ponto. ponto. A facção atua dentro e fora dos presídios brasileiros e internacionalmente. Vejam, porque o medo de falar o nome dessa facção. Essa é uma mídia que está preocupada em informar Ou eles não conseguem tapar o sol com a peneira e tentam falar, é ah, uma facção aí. Eles sabem até que, onde eles atuam, mas não sabem o nome. Quando era ministro da Segurança Pública no governo Bolsonaro, Moro determinou a transferência do chefe da facção, o Marcola, e outros integrantes para presídio de segurança máxima. Ah, falaram do Marcola, então a gente já sabe que facção é essa não é mesmo será que eles controlam o Brasil será que o presidente é o Marcola que foi transferido de volta derrubaram isso para não não não não saia do segurança máxima vamos vamos todos para Brasília e agora isso acontece querem colocar a culpa no Marcola velho a gente não é otário ontem mesmo tava o Lula falando que é foder o Moro a gente não pode esquecer isso não pode ficar em branco a mídia não pode passar esse pano pelo amor de Deus a época, um senador defendia o isolamento de organizações criminosas como forma de enfraquecê-las. Além de homicídio, os suspeitos pretendiam sequestrar autoridades públicas, segundo a PF. Os policiais identificaram ainda que os ataques poderiam ocorrer de forma simultânea. Outro alvo do grupo era Lincoln Gakia, do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, e do presidente Prudente. Ou seja, o Lula ontem disse que ia foder um ouro? e seus aliados Ah meu Deus isso aqui é muito impossível de ser coincidência carros de luxo motos e malotes com documentos foram apreendidos nesta quarta-feira e também encaminhados à sede da PF em Campinas um cofre com dinheiro também foi encontrado investigações de acordo com os investigadores os planos seriam retaliação de integrantes da facção criminosa por causa de uma portaria do governo que proibia visitas íntimas em presídios federais Além do pacote anticrime, atentados eram planejados desde o ano passado, segundo a investigação. Então assim, a PF está investigando isso antes do Dilma subir ao poder. Os alvos alugaram chácaras, casas e até um escritório ao lado de endereços de Sérgio Moro. A família do senador também teria sido monitorada por meses pela facção criminosa, apontam os investigadores. Nas redes sociais, o ministro da Justiça, Flávio Dino, comentou a operação e confirmou que as vítimas Seria um senador e um promotor de justiça. Não teve nem a coragem de falar os nomes do Moro. No meio de uma rede social, Moro afirmou que vai fazer um pronunciamento sobre ser alvo de ameaças de um grupo criminoso. Sobre os planos de retaliação contra minha pessoa, minha família e outros agentes públicos, farei um pronunciamento à tarde na tribuna do Senado. Por ora, agradeço a PF, PMPR, policiais legislativas do Senado e da Câmara, PMSP, MPESP. E aos seus dirigentes pelo apoio e trabalho realizado, cita a reportagem. Caramba, velho. Isso daqui parece filme de, de ficção, mano. Isso aqui é um filme de terror, não é um filme só de ficção, é um filme de terror. Nós estamos falando de um presidente que ameaçou o Sérgio Moro e um dia depois de deflagrar essa operação. Será que foi coincidência? Quem tirou o Lula da cadeia e colocou ele lá? Quem é que manda no STF? E eu volto a repetir o que eu venho dizendo há mais de meia década. Desculpa, metade de meia década. Eu sou sério, vou fazer oito anos. O nosso Brasil é um país narcotista. Qualquer filme americano vai retratar a mesma coisa. Qualquer pessoa que estude lá fora vai retratar a mesma coisa. O nosso Brasil é controlado pelo narcotráfico. Não, não existe democracia. E nunca vai existir democracia num estado onde facções criminosas são capazes de matar senadores, cara. Que horror, velho. Que horror. A gente faz o quê? É, só tenta sobreviver mais um dia. Então, muito obrigado pelo seu apoio e até a próxima. Tchau, tchau.